salve salve gente boa olha a gente está aqui no condomínio Betaville um condomínio com total infraestrutura segurança 24 horas e estamos aqui para apresentar uma casa com 250 metros quadrados de área construída com 4 dormitórios sendo um suíte com coisa. Ah, um dos dormitórios é no piso térreo você que tenha interesse tem um uma pessoa com mais alguma idade, queira tenha dificuldade em subir escadas, nós temos aqui então a tua opção, certo? O imóvel é extremamente fofo, fino acabamento, ok? E um condomínio com total segurança, tudo família, casas super maravilhosas, médio padrão, muito bom o condomínio, ok? Se tu gostou deixa ficar aí o teu joinha te inscreve no nosso canal e para mais informações entre em contato.